Bom dia, queridos amigos do... Olá, queridos amigos do canal do Cícero e da Madalena. Com essa bela flor aqui que eu estou filmando para vocês, eu começo mais uma gravação aqui na casa do nosso amigo João e da nossa querida Dona Nelly. Nós atravessamos a cidade devidamente paramentados, né? Para vir aqui fazer uma visita para eles, porque tanto eles como nós estávamos já cansados de ficar fechado dentro de casa. E se alguém quiser criticar isso, eu não posso impedir, mas eu vim aqui fazer uma visita para eles, passar um dia com eles. E como é um casal que vive aqui na roça, estavam um tanto entediados e nós acabamos por sair de casa contrariando um bocado de pessoas que provavelmente vão falar alguma coisa, mas o que me importa é que eu vim fazer uma visita para quem eu quero bem para que eu aprendi a amar e também nos ama é isso que para mim importa de maneira que eu vou coletar algumas imagens enquanto eu vou estar aqui para vocês e também para nós, estou agora focando aquelas flores ali. Ele plantou há alguns anos num vaso e olha que beleza que elas estão hoje. Uma vez eu filmei essas flores aqui, só que eu não sei o nome dessas flores, viu, gente? Não sei. Se alguém souber, por favor, dê aquela força para nós. Olha que coisa mais linda. Um avião passando lá em cima. Quando eu era criança, a minha avó, uma mineira da Gema, cultivava essas flores no jardim que nós tínhamos na casa dela e ela pedia que eu aguasse sempre que possível e eu me lembro que vinham várias qualidades de borboletas para visitar essas flores lá do jardim da minha querida e amada avó. Que Deus a tenha. Eu amava e amo até hoje a minha vozinha né? Ela já se foi, mas a saudade ficou e forte. Essas mini rosas. Elas são tão pequenas. Por isso que se chama mini. Que a gente olha para elas. E vê. A ternura divina. Nesse matizado dessas pedras gente. A gente já está. Começando a montar ou guardar que seja as mudas para quando estivermos plantando na nossa chácara possamos ter essas bênçãos também lá. Simplesmente lindas, né? De fato, na roça a gente tem fartura mesmo. Olha que pé de mamão e olha a carga que ele tem. Simplesmente Lindo, não é isso? Eu gosto muito do doce do mamão E também dele feito para comer com comida A dona Nelly tem aqui no quintal dela Esse pé de samambaia Que é simplesmente maravilhoso Veja bem A Janaína até... Deseja uma muda dessa samambaia e hoje eu vou conversar com a dona Nelly para gente conseguir uma muda para levar para ela. De tanto que ela Você amou esse, esse, essa oh. samambaia aqui, ó. Tem outra qualidade aqui também. Para quem gosta de planta, como eu gosto, Você um vaso é... desse aqui é algo assim espetacular. Né? Que não é um balanço de criança? É. E ela colocou. Criatividade, é. né bem? Criatividade, pegou um balanço de criança. Fez de cabo de vassoura, ó. Né? Cordinho. Que já é próprio pra criancinha balançar que tá tudo certinho e colocou um, um vaso lá dentro. Ótima ideia. É. Ixi. Esse aqui quebrou. Quebrou aqui. apesar dessa dália estar contra o sol, seria muito bom cara, que ela estivesse eliminada pelo sol que a imagem ficaria muito melhor olha que coisa mais chique, eu me lembro que um dia eu filmei aqui na Dona Nelly mesmo uma dália dessa e uma querida lá da Bahia queria que eu enviasse para ela eu, eu não sei se é uma semente, eu, eu não sei nem como é que a dália ela é plantada se é através de estaquia se é através de semente, eu não sei e a Dona Nelly disse que demorou muito para conseguir essas aqui, simplesmente linda também. Para quem gosta, é um prato cheio. Eu me lembro quando o senhor João aterrou aqui, era um, um buraco que tinha ali. Ele começou a jogar bastante coisa lá dentro e plantou esses pés aqui de mamões. E olha só. Começaram a andar. Vem aqui para te mostrar uma coisa. Já vou. A gente, a gente matou ele. Ô, oh, rapaz. Crise, então hoje, como vocês vieram aqui fazer uma visita pra gente, novamente, então a gente vai fazer esse frango no almoço, né? Uhum. E esse frango vai ser uma delícia. Ô, oh, seu João o gelador freezer agora então vamos vamos descongelar ele e fazer tem várias pessoas que me perguntaram se o senhor vende frango aí eu disse que o senhor não vende que o senhor mata pro próprio consumo isso e tem gente que ele não comprar como é que faz manda pelo correio não tem como não tem como né viu mas é, é, responde então aqui para eles assim fala pessoal é pro meu próprio consumo já fala é porque estão achando é. que esses frangos que a gente cria aqui é para o consumo. Se acaso vir alguém querer um frango, então a gente vende, mas não é não é mata assim para vender diretamente, mas se parecer aqui, querer o frango, a gente vende para a pessoa. Tá? Um ou outro lá, não é todos não, porque a gente tem aqui para o consumo da gente também, então a gente vende. Depois a gente tem que comprar, então não tem condição, né? <risos> tá certo. É isso aqui, é isso aí. E a Madalena já está começando ali. Eita, um feijão daqui. aqui. menos fogo. Oh, você tá com a, a gasolina aí? Não. Olha aí, o isso. aí oh, oh, pega rapidinho. Só papel. Sim. Mas tem que pôr o, o, o, o... Cuidado, já tem fogo aí. Não, mas aqui é lento. A gente não pega, o diesel, fosse gasolina, era explosivo, mas aí não é. Não tem função de gabinete lá embaixo, mas aí não perde, gente. Eu vou buscar lá. O Chico não apareceu aqui ainda? Não, até agora não veio não. o Chico, não Deixa eu ver, Madalena, como é que tá aí dentro? Banana quer? coisa boa, né? É o sonho de todas as pessoas. Aí, Madalena, mostrando as bananas aqui, ó. Achei ali em cima dos Achou? tá guardado lá, você que chegou. Você achou? achei, é um achado, né? É um achado? A minha mãe entrou num acordo ali com o look dela. Vou lavar as mãos. O mais. Ó. O tá vou colocar água aqui nesse é. não pra congelar esse tranco, ó. Eu só fiz a água, me deu sede. E essa água ainda é por cima do poço artesiano, hein? Onde você viu a André Ela foi na minha casa. Ela tá morando pertinho de casa, Seu João. Ah, não, ela mora É, ela mora. Tem mais tona aqui agora nós vamos. Tá vendo aqui? Pensa ah. Uma caixa cheia de ali, ó. Parte, plono, Eu já. Canapo, Eu vou passar um pouco de, dessa pasta aqui para não empretejar a panela. Não é se empretejar, pelo menos porque fica é fácil para limpar. Né? É, vai tá empretejar, né? Não é que não vai empretejar, vai tá empretejar. Só que fica facinho de limpar. Aprende, vai. É, né, Sejão? Eu não sei falar. Eu também tô preto. não sei falar, Sejão. O senhor passou, o senhor não passou gordura, né, Sejão? Agora ficou preto, não sai mais, né? Ah. É, o senhor acabou de falar. Esse óleo aí é pra fazer sabão, Sejão? Não, é pra aproveitar e aproveitar. Ah, isso aí é banha, né? É banho. É, banha tem essa vantagem, né? Por aqui. Não quero aproveitar. Não quero não A coisa tá feia vamos colocar agora, o feijão no fogo. Acabou de que do mercado, mas a gente tem que pedir Eu não fiz tudo o feijão, porque eu falei, é um pouquinho só, não vou comer muito feijão. Quem vai Tá bom. Já tem uma chaleira de água lá, agora a Madalena vai colocar o feijão, e ali é rapidinho para cozinhar, né Béi? Quebrou quebrou, escapou né, quebrou mesmo, mas já estava quebrado. Tem que pegar, engatar embaixo, isso, puxar e colocar na peça aí. Mas não é muito confiável, não, é? Quer que eu dou uma olhada pra você? Melhor. Agora a Madaina vai colocar o feijão lá pra cozinhar. Eita! tá? pegar aqui embaixo. Melhor, né? Eu acho até mais seguro. Ali buscar Gabriel. lenha, eu tá vou junto com eles. Se quiser, mostrar isso vai é ser Mas não sei se dá para voltar. Porque não é só é que... É que o trator grave alguma partida ontem, então você eu tava tá com o chico, não tá, fugir, tá, tá quase cheio agora com pesadeira. Oi, Gabriel. Oi, tudo bom? Bem, e para desengatar é pesado. Pesado que está funcionando, eu e Rosinha. Oi, o... Oi, o... Dá Oi você dona Rosinha na partida. Pra desengar com o é achei. Então. Pela olha dele tá tem Nesse então, sítio, gente. Esse aqui é. É do seis lá? É. Como que ele chama? Capitão. Oi, capitão. E, e essa aqui é a rosinha, né? É. Qual que é seu mais? Esse, esse é o outro que venceu o rio. Ah, como chama isso aí? esse aí? Essa aqui é a Luna. Luna! Oi, Luna! Chico. Chico. tá lá mexendo com milho. Carregando milho pra para os porcos. Vai tratar dos porcos, Chico. Não, eu tô milho aqui no paiol. Ah, você tá pondo no paiol. Achei que você ia tratar dos porcos. É, Tá meio escuro? Porque... Não tem machado, eu paro com machado. Não, mas não precisa partir. Esses menores, né? Tá meio escuro aqui, não tem problema? Não, dá pra dar pra... A fica boa. Cornelinha. Esse chapéu aí, onde você não de chapéu, hein, amigo? Um presente eu ganhei. Um presente da Madalena. É, vocês sabem quem está aparecendo, né? Eu não. Eu vou, eu... Esperar, vou esperar o pessoal é, comentar. Eu nem imagino. Deixa aí nos comentários, gente. Eu nem imagino. com quem que vocês acham que ele está aparecendo com esse chapéu? Estou aparecendo sim, sim de chapéu de chapéu. Chapéu não, Vi. De... O que, que é esse aqui? É uma coinha de catarro uma cuida de Cataú, Então. Olha pra mim aqui. Olha aqui. Ah, tá escuro. Fica ali, ó. Tô trabalhando. Ah, eu sei que sou um Tô trabalhador. Eu sou um trabalhador. Olha, seu João. Tá pesado, não, seu Tá. Então, vocês aqui foi no forno, né, que segura a braseira. Acho que é cuidar pro forno lá. Vai já? Não, já dá. Tá? esquentar, lá vou eu. Na hora que ele esquentar, ele estiver bem. Lá tá, vamos nós. Levar a madeira para o forno. Olha aqui, o que bonita, bem linda gente ali tem umas galinhas Gabriel Gabriel eu o, freezer, o ajuda você a fazer pegar. Aí ah, sou... eu... um pouquinho, ele pega no seu aí. O deve que ele vai sair lá. ó. Bom, na hora que preparar ali, daí eu mostro pra você. Mas olha aqui, se antes, olha aqui. Tô olhando. Olha, olha aqui na câmera. Tô olhando na câmera. Gente, deixa aí nos comentários com quem que vocês acham que ele está aparecendo com esse chapéu. Olha a folga desse cachorrinho aqui, ó. Ou dessa cabelinha, não sei. Olha que isso Tem criança que consegue ficar sentado dessa forma assim. Eu vou dizer a verdade, viu? Quer nem saber de papo. Ai, ai, ai, tô falando. Gente, da última vez que eu vim aqui, essa gatinha aqui hum, não fazia parte aqui não. Agora nós chegamos aqui, ela tentou correr, mas aí nós acalmamos ela, eu e Madalena, pegamos ela ali, fiz um carinho e já está aí de boa. tá no sol ali, ó coisa mais linda. Para quem gosta de gato, um prato cheio. Não, não, pensando, não nem precisa apoiar aqui ó ele é necessidade tão bom que é esse pilãozinho é, é muito bom muito bem feito Madalena, esse já tá, já tá batido aí já. Tá. Já tá lavando a roupa? Estou. Quer gravar pra você? Não, eu tenho. Se quiser temperar o cano. Onde é que tá o ingredientes? Aqui, o alho e o salto tá aí. Não, porque eu vou usar um pouquinho no tabu. Vai deixar a foto. de aqui não, porque gente não dá Imagina. Eu acho que a gente vai trabalhar de tônico. Não, não, A e eu não, Fiz um trucidamento nesse frango aqui, você não sabe nem onde é que está os pedaços, se é coisa. É. Eita nós, Sobrou aqui, né? Sobrou. Uhum. Bem, agora o sal vai ter que depois. Coloquei um pouquinho aqui, mas vai ter que depois acertar lá, né? Vou Aqui beijar, né? O quê? Então usou aqui, né? Aproveitar tudo isso aqui. Você vai pôr aqui. Dá pra fazer a inspeção? Tá faltando o que lá ainda? Ah, é por a cebola. Tá perdido? Não. Hum? A cebola pra fazer o. o desenho que tá guardado? Tá. Um pouquinho de quatro é que fosse Eu não gostava, o que eu vou depois vem? O que? vazia Pedro, me lembrei do senhor agora, mas sua esposa, aquele dia que nós estivemos juntos aqui, ó, foi muito bom, não foi? Aquele dia foi uma vez, bom, todos os dias são bons, né? 국민体擁 okay. É uma hora boa, senhor. É. O senhor o que no trator lá? Tem, tem de milho, Ah, tá. o milho e o oferta ali. Eu vou ter que Olha gente, tô fazendo aqui ó, igual a Janaína fez lá no outro vídeo. Que a gente tava com ela. Coloquei ah, o. Óleo. Sabe quem fez isso também? Natureza sobre rodas fez isso também. Ah, é? Foi. É porque eu não achei o coloral da dona Nelly, então eu acho que ela só tem esse. Aí tem óleo. É, óleo e a semente do coloral. Agora eu vou fritar no, no fogo, né? E ele vai soltar nós vamos a corzinha. Eu tô aprendendo com as pessoas dos canais, Aí é que beleza que é, né? Ela lá embora pro coloral. Ah, foi? Então o Cícero vai fazer isso pra mim, tá Cícero? É. Eu só que nós temos ter pouco óleo, bem. Porque eu já coloquei óleo. O frango nem né? então, é muito óleo. Bem. Onde você colocou o. O quê? O quê? É, tá secando aí, ó. rapaz, a gente está ajudando o seu João, João então eu queria uma benção para ajudar é, muito, muito abençoado, não tem preguiça para nada passar para um fogo ah, mais, um mais alto então isso é uma beleza né aqui tudo é grande olha aqui o tamanho desse desse pilão Dá pergoso, quase do meu tamanho gente não precisa nem nem colocar ele sobre nada bate Ei, assim mesmo é só segurar assim ó é. e socar o alho Já é, tá começando a tirar a cor do colorau. e na... Ó, acende aqui para mim que eu vou temperar aqui no na lugar mesmo que para é de demorar. Ele vai em pipoca e coca. Não dá mais não, porque ele está começando a. Está em você? Não, está pulando bem pipoca Estourando. coloca no Mas não queimado, né? Ele queimado não pode ir para lá não. Né? Tá vendo? Não, colocar só o óleo. Você quer a peneirinha, não precisa? Não, tipo. Repassa. é vermelhinho, né? Bonito. Você dá uma cor e um sabor na comida que é inigualável, né? Agora aqui, ó, na chapa eu tô fritando o, o vale pra mim pôr no feijão. Tá O franguinho tá aqui muito bonito, já está com uma cor bem agradável. Vou está fritando o alho aqui, o que está encaminhando bem. Está cozinhando o arroz, a cara desse feijão está demais da conta. o feijão, feijão o sal. do sal, com feijão do sal, esse alho pode tirar aqui. Bom, agora eu vou adiantar aqui né, lavar ah, para adiantar bem Está bom como nós fizemos bem? Sim Tem uma coisa que eu gosto de fazer Não faço muito bem feito não Mas eu gosto de fazer lavar louça Não faço muito bem feito porque É por mais ventilado a, a gente gosta de deixar sempre Um você O nosso frango. no fogo? É. que estão sentindo o da, da dona Leve, Eu também dei. Ela deu uma saidinha. dona deu uma saída, ela foi em um determinado lugar, aqui a pouco está de volta. Então, enquanto isso, nós vamos fazer nessa parte aqui, para quando ela chegar está tudo tranquilinho, ela não tem que estar preocupada com nada. Dona Nélia é uma pessoa muito especial. Ela deixa a gente bem à vontade, gente. Como se a casa fosse, fosse nossa, é, né? É verdade. Uma das coisas que nós é, estamos muito felizes é porque as pessoas que a gente vem conhecendo. Depois do nosso canal ser criado É a confiança A confiança que as pessoas adquirem Ou melhor, depositam em nós é, Teve um casal Que nós ligamos para eles uma vez Que estávamos indo para lá Se nós podíamos ir para lá Falou, não, pode vir sim, estamos aguardando Aí se eles fizeram, falei, ó, nós vamos dormir E isso já era de noite, quando eu eu sair de casa de noite. Nós vamos dormir. Nós, se chegar, a porta da cozinha já está encostada. Aí nós chegamos lá, era uma hora da manhã. E ficamos conversando até três horas da manhã. Comendo queijo, trocando ideia. E falou para nós assim: toda vez que vocês chegarem aqui, nós não tivermos, vocês entram. A casa é como se de vocês. Agora, essa confiança depositada na gente, ela tem que ter reciprocidade, né? Então... É, a gente tem que fazer valer a pena, né? É, Confiarem na gente, não é? Porque confia a gente vai abusar também, né? Não é dessa forma. A gente tem consciência disso. E eu, quando tiver nossa casinha lá na roça, tem várias pessoas que já se manifestar no desejo de estar de e eu faço questão e com certeza uma Madalena está do meu lado também faz questão preciso nós vamos tá construir uma casinha humilde, simplesinha, mas bem aconchegante o que eu entendo por aconchegante? o lugar que você tem prazer de chegar feijão já está bom Um lugar que você tem prazer de entrar que você pode sentir-se bem e eu quero então dedicar às pessoas o meu tempo, a minha amizade. Porque dessa terra nós não levamos nada, é certo? Está mais do que provado. Está gravando. quase pronto o... o arroz. E o frango está bem encaminhado. O feijão está no outro fogão ali, já está pronto. Opa! Deixar com caldo? Eu, é, dessa vez eu vou deixar com caldo. Deixar de caldo né? E da outra vez a gente não conseguia deixar com caldo, e a Dona Nelly reclamou. Porque ela queria tanto com caldo, ela ficou tão assim. Aí eu fiquei até pesarosa, né, porque não deixei com caldo. Mas tudo bem, hoje eu vou tentar deixar com caldo. Ali já tá o feijão, tá prontinho. E vamos continuar mesmo o cícero lavando louça Capricha aí, hein? Pra quem tá entrando agora, deixa lá nos comentários quem vocês acham que você tá parecendo com esse chapéu. Esse chapéuzinho aqui... É, deixa lá o seu like, viu? Não apenas Não. pelo vídeo, mas pelo chapéuzinho do cícero que eu também gostei. Esse pezinha aqui é da antiga Companhia Prada, fábrica de chapéu. Fiquei sabendo que na América do Sul, na época, é o que tinha de mais importante, Companhia Prada de Chapéu. Eu não sou de usar chapéu, não sou de usar muito boné Mas que eu vinha pra cá, para falei, ah, sabe de uma coisa? Vou fazer um negócio diferente, Olha aquele chapéuzinho que madalena, quando eu coloco, fica tirando saco É pra mais não vai chapéu mesmo, né? Já tô levando Já tô levando né? Pessoal, nós temos em casa as duas pelotivas nossas E elas, então... Comem só aquilo que elas acham que devem comer. ah que chique! É, aí sobra. Aí sobra aqui, ó. Oh. Tá Esse vendo? aqui é o restinho das, da é o ração resto dela. o da sobra. E aí nós vamos colocar ali para os passarinhos comer. Deixa Já eles Tem aí, que muita, não se... muita sementinha aqui ainda. Tem, tem bastante coisa boa ainda. Ah, mas... tem tem sabe? Aí deixa aí e mais tarde os passarinhos vão descobrir e já vem comer. Tem uma, eu tenho uma franguinha que chama Joaquina, ela sobe aí e come. A Jaquina? Jaquina? É, Joaquina. Joaquina. O senhor tem uma franga que chama. Ah, o senhor João está falando? Que tem uma franguinha que ele chama de, ja, de ja, Joaquina, seu João? É. E ela sobe para comer aí? Ela sobe para comer. Mas eu então. os um passarinhos vem a Joaquina. A Joaquina, então o senhor não vai querer matar lá, né, seu João? Pegou amor por ela já? Ah, mas ela fica muito velha, eu não mato, hein? também? Claro, eu comer, eu morrer. Tá certo. pouco como eu. <risos>